E salve, salve, beleza? E aí tropa, eu tô trazendo mais um vídeo Então já vai se inscrevendo no canal Já vai compartilhando com seus amigos E deixa o likezão aí doidão E bora pra gameplay que tá insana véio. E nessa partida aí eu resolvi jogar Uma partida aí solo versus duo Porque ultimamente eu tô focando muito em treinar Pra ver se eu melhoro para poder trazer um conteúdo mais Top aí pro canal e se vocês estiver me apoiando aí com, com essa, como eu posso dizer, se vocês você apoiarem o meu treinamento aí, mano, já, já compartilha aí com seus amigos, mano. Dá aquela moralzinha se inscrevendo no canal. Então é isso, tropa. Bom, rapaziada, já matei um aqui atropelado. E é isso, o um Geluzão Insano. Aqui trabalhando com peito, como vocês sabem, <risos> ainda vou treinar. Ainda pra aprender, a dar uns capinha, que mas é insano. Pivete, <risos> aqui é só peito, chuva de peito. Eu vi um silenciador. Ali que eu não tô doido. E bom, tropa, eu cortei um pedacinho do vídeo bem rápido porque deixar praticamente aí só as trocação para mostrar a vocês aí que eu tô evoluindo um pouco né tô jogando em solo versus duo quase todo dia mas tá é insano pivete já deitei um fiquei com a meta 10 de hp então, galera é por isso que o alok é tão importante cara se não fosse o alok eu tinha morrido fiquei com acho que com 5 de hp pois é tropa <risos> e eu acho que aquele cara ali tá meio cego, viu? Porque ele não me viu passar, não, pelo gel, não. Tá me procurando até agora. Bom, galera, eu tô... Essa partida é... Olha a moto, filha da puta, passando aí no meio da rua. <risos> Bom, tropa, é o seguinte. É... Eu tô jogando aqui ranqueada, mas eu não tô... Um patente tão alto, assim. Pra você aí que quer... É, melhorar o KD também que é, é se tornar o um melhor jogador e treinar bastante eu aconselho jogar solo versus duo entendeu? eu aconselho você jogar solo versus duo e ficar aí no, no mesmo patente aí que eu tô, eu tô no platina 4 aí é bem fácil de pegar os bootzinhos não boot né, mais um cara assim um nível um pouco mais baixo até do, do, do Platina 4 e Dima 1 Só pega esses carinhas assim fraquinhos já Abaixo disso já até exagero Pois é tropa, como eu falei vocês é, Eu praticamente tirei, cortei bastante aí algumas partes do vídeo que não tem ação nenhuma Já pra trazer só os melhores momentos, fiz muita kill Se eu não me engano eu fiz 11 kill nesse vídeo Galera, foi insano e vou estar tá sempre aí trazendo aí Vários conteúdos bacanas pro canal E se vocês aí tiver ideias Deixa aí nos comentários Ideia de vídeo Eu vi aí que tem gente aí Que tá pedindo pra mim fazer highlight Depois eu vou trazer um highlight aí E deixa aí, daí, aí De vídeo nos comentários ó o cara bugado <risos> Tentando dar capa Mas não consigo nem com a mira aberta Aí já de pistolinho de capa Mas peitão agora e, e aí, é isso tropa O que eu queria falar pra vocês É que eu tô muito feliz aí pode não, pode não parecer muito Mas pra mim já é alguma coisa Tô chegando aí meus 200 inscritos E se Deus quiser a gente vai crescer Muito mais E só agradece aí mano Pra quem quem tá me ajudando aí mano De verdade é... Tô muito grato Graças a Deus tá dando tudo certo Até porque não faz tanto tempo que eu tenho De canal no Youtube já tô muito feliz que eu tô chegando aí Quase aos 200 inscritos Se Deus quiser aí logo logo a gente chega aos mil inscritos aí E daí em diante Mil, cinco mil Dez mil, vinte mil Se Deus quiser Mas nunca perder o foco nem a humildade E aí tropa Deixa aí nos comentários aí se Vocês acham que Eu jogo pelo menos o básico aí Que eu sei que eu não sou nenhum Pro Play, né? Mas eu tô tentando. Eu jogo básico. <risos> não é 100% capa, não sou nenhum Pro Play, mas a gente tenta, né? E esse. Rapaziada, de verdade, eu tô, tô muito feliz aí com, com a minha evolução, porque. Nem, nem esse tanto eu não tava jogando, mano. E agora eu tô melhorando aí na movimentação também. Eu tô jogando mais calmo eu, eu, O negócio é você manter a calma no gamer E ultimamente eu jogava muito Sabe, muito apressado Queria ruxar e pá Agora eu subo uns capinhas Dou muito peito Eu tenho raiva porque às vezes Eu dou três capas no inimigo Aí o último tiro vai no peito Mas a gente tem que treinar isso aí Já mudei de DPI aí do celular umas duas vezes Aqui eu coloquei agora, eu tô me adequando um pouco mais, agora é só treinar. Galera, e se você quer ficar bom, adote um rude. Um e não fique mudando de rude não, porque aí aí você se complica. Porque tipo assim, eu já tava. Já tava bom no rude que eu tava jogando. Aí fui trocar de HUD e não lembrava mais da minha antiga. Aí acabou que eu se tornei pior do que eu tava. Então aconselho vocês que façam a rude, vocês sabem que não vai precisar tocar de novo e fique treinando com essa rude. Bom, tropa, e como vocês estão vendo aí, eu já fiz 9 abates, tá insano essa partida. E tipo assim, tropa, é... eu tô só narrando aí por cima porque eu tive que viajar aí pra ver meu pai e acabei que eu fiquei meio sem conteúdo. Sabe, foi assim, até meio apressado. Fui num dia, voltei no outro e tal. Mas é isso, tropa. É... Só agradeço a vocês aí que tá me ajudando, tá? E, de verdade, de coração, sou muito grato a todos vocês aí que tá colaborando aí com o meu crescimento. Quem apoia, só agradece. E a quem não gosta do meu conteúdo, tropa, é. É, como eu posso dizer, tropa, é, pô mano, deixa, deixa ideias de vídeo aí, mano, sabe, não, não critica o trabalho da gente não, tá, porque a gente tá tentando ser alguém, se você não tem uma opinião construtiva, é, guarde pra você, entendeu, e a quem quer, e a quem apoia o crescimento, só agradece de verdade, de coração, esse vídeo aí mesmo foi mais para mostrar aí como eu tô evoluindo no game E... Tô muito feliz, de verdade Tô chegando aí quase uns 200 inscritos Não posso esquecer aí de agradecer Meu mano, que é o Corvo ou melhor O nome dele de verdade, o Arley Só agradecer ele aí Que o cara é insano Ele tem um canalzinho aí No Youtube que ele vai Vai trazer uns vídeos aí daqui uns dias Se inscreve lá, tropa É Manual do Bot, é o nome do canal dele E é muito insano, pivete E a partir daí tá acabando, né <cười> Sim, tropa E eu tava atrasando aí também meio um pouco aí os vídeos Porque eu fiquei meio doente da garganta Como vocês podem perceber, minha voz tá um pouco diferente E... E... <cười> E a partida aí tá acabando <risos> Então tropa, por favor Dá moralzinha aí, se inscreve no canal Deixa o like, compartilha Dá moralzinha aí Pra nós no Instagram lá Passa no Instagram, link aí embaixo fixado E também Segue nós na página do Facebook Tropa E também vai ver Nossas lives lá na Buia Live Que tá insano, pivete E aí o moleque tá dentro do gás, vai vir. Salpeitão como sempre. E é isso. Tropa. Obrigadão de coração. E até o próximo vídeo. Fui.